Há exatamente um ano eu disse. A gente vive numa sociedade onde a gente não pode parar. A gente, não, inclusive, não tem o direito de adoecer. E agora a gente tem um vírus que se beneficia justamente disso. E o que ele precisa é que a gente continue as nossas vidas sem parar. Mas nós não paramos. E justamente porque não paramos, estamos, ironicamente, ainda parados. Além disso, estamos todos adoentados, cada um da sua maneira. Mas o que a gente precisa fazer é reduzir a velocidade com a qual esse vírus vai se propagando. Todos nós precisamos parar, refletir, e modificar a nossa rotina de vida. Qualquer um que pode, que tem autonomia, precisa revisar toda a sua rotina por semanas e talvez meses daqui para frente. O que nós precisamos é nos distanciar um do outro para que esse vírus não se propague. A melhor arma é o isolamento, só que esse isolamento social, esse distanciamento social, justamente por sermos seres sociais, ele traz, é, ele traz danos psicológicos. Nós não queremos nos sentir aprisionados, nós não queremos nos sentir isolados. A gente estava, até agora, é, em contato físico e social o tempo todo, mas ligados no celular. E agora vem um vírus que faz com que a gente, na verdade, mude o comportamento, e faça um bom uso do celular. Porque agora nós precisamos estar mais afastados fisicamente, mas nós podemos estar todos unidos pelo celular. E nós sabemos como lidar com a situação. O que nós precisamos é fazer. E em muitos locais, todas as pessoas precisam fazer e não esperarem os seus governos, que têm mais preocupações econômicas, tomarem atitude. E as pessoas que negam o problema, uma hora vai cair a ficha, mas dá para entender por que que muita gente nega o problema. O mais importante é o isolamento social e quando não possível, o distanciamento social. Se todos estivessem praticando isolamento social ou distanciamento com máscaras, a pandemia já teria acabado. E então, por que ainda não acabou? Há um ano eu fiz um vídeo sobre a pandemia, ela estava bem no começo, e eu pensei em depois de um ano fazer um novo vídeo sobre a pandemia. Mas revendo o meu próprio vídeo, eu resolvi fazer uma edição das partes selecionadas e que foram ditas o ano passado e que continuam exatamente do mesmo jeito para esse ano. E aí, eu te deixo a pergunta: por que será que eu não precisei fazer um novo vídeo e trazer essa seleção de partes para nossa reflexão?